A origem do governo mundial não é um segredo, na verdade o mistério reside nas motivações por trás da criação da morada dos deuses. E agora temos revelações das peças que faltavam, ainda mais uma dica preciosa sobre quem é em Sama. A Rainha Lili, ancestral dos Defertari, poderia ser a soberana do mundo, que se senta no trono vazio? Quem é a Rainha Lili qual o mistério do seu desaparecimento? Eu tenho todas essas respostas. Quer saber tudo sobre isso? Então liga, vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou entrar com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Tô só checando pra ver como é que vocês estão nesse que é o melhor capítulo da história de One Piece. Dá até pra ver daqui. Eu sei que você concorda. <risos> que capítulo foi esse, hein? Complicado, muitas nuances, muitas coisas colocadas pelo autor, mas muitas revelações também. Rainha Lili, origem do governo mundial, a possível identidade de Insama. Tem muita coisa legal nesse vídeo, sério. Assiste até o fim porque vai explodir a sua mente. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, eu peço para você escrever. Agora, se você já é da pior geração, já sabe, né? Dispara o like para dar a força para esse vídeo. agora com vocês, tudo sobre o melhor capítulo de One Piece. 1084. Então vamos lá, meus amigos. Nosso capítulo, ele começa com Sabo avançando pelo castelo de Pangea e se encontrando com Jerry Bonnie que se junta a ele. Afinal, Kuma, o seu pai, estava com os revolucionários com um vínculo muito maior do que sendo apenas um soldado. Ele era amigo pessoal de Dragon e mentor, de Sabo. E a Bonnie sempre acompanhou a atividade dos revolucionários. Então por isso confia neles para resgatar seu pai. Um corvo de cara azul aparece e entrega as chaves das coleiras dos escravos a Sabo. Ele deveria dar a Morley para agilizar a soltura dessas pessoas. E caramba, essa fruta do cara azul é muito louca galera. Uma coisa é ele criar corvos com fuligem. Mas ainda conseguir se comunicar através deles... É surreal, sem dúvidas, ele é o usuário de Logia mais habilidoso de todo One Piece. Bonnie decidir então para Egghead recuperar a consciência do seu pai E deixa o resgate a cargo dos revolucionários Porém nesse momento guardas surgem E Sabo muito rapidamente carrega Bonin para uma coluna alta Criando aí o um novo casal favorito de One Piece Nessa cena bem legal Agora o que poderia ser essa sala fantasma de que os guardas estão comentando? Eu não acho que seja a sala do trono Porque eu acredito que todo rei convidado para a Reverie, acaba conhecendo o trono vazio e sabe seu significado. Talvez seja a grande câmara onde vimos o chapéu de palha gigante? Pode ser, né? Ou então a sala de flores onde Insamar geralmente reside? Apesar que já é nomeada como Salão das Flores, uma coisa é fato: Sabe escutou isso e está indo para lá agora. A cena muda para a sala de diálogo entre o Renefertari e Cobra e os Goroseu, onde temos finalmente o início das conversas que levam à morte de Cobra e mais ainda um despejo. De conhecimento absurdo. Cobra começa recontando a origem do governo mundial. Voltamos a 800 anos atrás. Onde uma antiga aliança foi formada pelos reis de 20 reinos. Durante o século perdido. Eles lutaram contra o grande reino. E o derrubaram com sucesso. Eventualmente a 800 anos. Essa aliança tornou-se o que conhecemos hoje como governo mundial. Devido a isso os 20 reis que lideraram a guerra. Contra o Reino Antigo foram referidos como os criadores. Do mundo. Internamente os 20 reis são rigorosamente iguais e para assegurar que nenhum ditador surgisse entre eles, eles criaram o trono vazio cercado pelas 20 armas dos reis onde ninguém se sentaria mais nele. Ao mesmo tempo 20 novas famílias foram escolhidas a dedo para governar as nações. Vimos esse exemplo com o rei Riku que assumiu após a família Don Quixote se mudar de Dress Rosa. Quanto aos 20 reis fundadores, Todas as referências deles foram removidos da história. Ou seja, isso realmente serviu para excluir conexões dos nobres mundiais com seus respectivos reinos originais. E isso acabou por fortalecer esses mitos de que eles são os deuses criadores para as pessoas que os vêm nos tempos atuais. Porém, apenas 19 das famílias reais fundadoras se mudaram e foram viver em Mary Joyce. Tudo porque... A rainha Lily Nefertari é conhecida como uma fundadora do governo mundial, mas escolheu não ficar em Mary Joyce fazendo com que apenas a família Nefertari permanecesse em seu país de origem. Precisamente existem apenas 19 armas ao redor do trono vazio. Porém, o que o cobra quer realmente saber é o que aconteceu com a rainha Lily. Ela nunca retornou a Arabasta e todas as menções a ela sumiram. Dos registros do reino Que acabou tendo seu irmão mais novo Assumindo como um novo soberano Cobra quer saber O que houve com a rainha Lily. Os Gorosei não se importam Com os argumentos de Cobra, que exige saber por que a rainha Lily de Arabasta não se juntou à posição dos Tenriubitos com os outros há 800 anos atrás, eles apenas afirmam que não tem ideia, porque os motivos da sua jornada se perderam nos anais da história. Não satisfeito em mexer nesse ninho de vespas, Cobra acaba indo além e perguntando o que significa o D. Ele sabe sobre isso devido a uma carta escrita pela Rainha Lili... e Que foi passada de geração em geração e vamos lá galera... Tem muita coisa legal nesse capítulo... Mas primeiro, ver a origem do Reino Antigo narrada de uma forma completa... É legal, a primeira menção disso veio lá com Clover em Ohara... E depois fragmentos foram jogados ao longo da história... Mas aqui temos uma narrativa clara como o dia... De como o desenrolar dessa história realmente aconteceu... E como se criou o mito desses nobres serem realmente acreditados pelas pessoas como sendo divindades, deuses, os criadores do mundo. O seu passado foi completamente apagado de seus reinos, de origem não tendo qualquer vínculo. A velha frase de a história escrita pelos vencedores é literalmente pintada aqui por Eiichiro Oda. Outra coisa que vale esperar a tradução oficial é quanto ao trono vazio, está escrito que eles criaram o trono, se for isso mesmo, esse não seria um trono do reino antigo, e sim algo simbólico, feito sim pelos 20 reis antigos. Antes de entrarmos na rainha Lily, vamos para fora do castelo de Pange, onde temos Shirahoshi sendo atacada por vários escravos e agentes dos Teniumbits, ela está toda acorrentada, durante o caos do ataque do exército revolucionário, Shirahoshi acaba sendo separada da delegação do seu reino, pela ilha dos homens peixes, mas... Sal e Léo correm para ajudá-lo enquanto Morley aparece e acaba resgatando Kuma que estava disparando lasers a rodo por ordem de São Charles. E temos então uma série e tanto acontecendo aqui. Don Sai e Léo afundam a cabeça de São Charles no nível de Luffy no Gear 5, sendo acertado pelo Kaido. A diferença é que o Luffy ri desses ataques, agora São Charles, <risos> como eu queria que ele ficasse desse jeito para sempre, seria muito engraçado. Ele já não era muito bonito, agora então. Bom, Sai é monstrão, hein, galera. Quebrou a cabeça estranha lá do Dom Xinjiao quando o velho duvidou da sua honra e o atacou. Ele derrotou o Laoji, lutou contra Cipiziro para proteger o Léo e Shirahoshi. E agora amassou um Tenryubito na sua terra. Vale mencionar aqui que esta é a terceira notícia da Reverie, ok? A notícia de tentativa de assassinato, então Charles sobreviveu a esse ataque. Agora, Léo e Don Sai atacando um dragão celestial e Mary Joyce, este é um grande incidente e pode ser visto como um ato de guerra da grande frota dos Chapéus de Palha. Inclusive, este poderia estar relacionado ao futuro incidente em que a grande frota vai acabar envolvida. Pensem comigo, os chapéus de palha assumiram o controle de Wano, derrubaram dois Yonkous do processo e agora os seus subordinados tentaram matar um dragão celestial que inclusive o Luffy deu um soco dois anos atrás, a única explicação de porque o Sabo seria a pessoa mais procurada neste momento é porque ele realmente viu em Samar se não esse título certamente teria que ir pro Luffy agora, grande destaque para algumas referências aqui de o poderoso chefão que eu achei muito interessante, mas o o que interessa é a cena mais insana do capítulo, o ápice de tudo. Onde voltamos para a sala do trono vazio e vemos a silhueta de Insama entrando no salão porque escutava a conversa através de um Dendemushi lá no salão das flores. Cada gorosei se sente visivelmente desconfortável e Nefertari Cobra fica chocado ao ver que alguém se sentou no trono que deveria estar vazio. Insama diz uma única palavra. Lily e Uau! Aqui tem muita coisa, galera. Primeiro de tudo. É que este capítulo acaba meio que confirmando que Musama realmente já governa o mundo há 800 anos, pelo menos. Tudo porque se mostrar a cobra por escutar o nome dele ali, realmente mexeu com o In, ao ponto de fazer-se mover em direção ao trono vazio e se revelar. Agora, Lily, certamente é uma ancestral da Vivi. Conhecemos a mãe da Vivi, que se chamava Rainha Titi. Então tem essa coleção com os nomes, né? Ela faleceu quando a Vivi era jovem. E Lily era a rainha de Arabasta quando eles se tornaram parte dos primeiros 20 reinos que fundaram o governo mundial e aparentemente lutaram contra esse reino antigo. Ah, uma outra coisa que eu vi bastante gente comentando também, poderia ser essa mulher que o Sanji acha foto, a rainha Lily, galera? Não é, isso aqui é uma foto de 200 anos atrás. O Bruce. Já foi catalogada, a própria Robin conta que esse navio navegou por 200 anos atrás. O que é essa cena? É uma cena de conexão do Sanji com a sua mãe, que fomos conhecer muitos anos depois, quem era Sora. Então essa aqui não é a foto de Lili, beleza? Agora onde eu acho que a gente pode ter visto Lili é na Bíblia do Kuma. Olha aí que cena curiosa, parecida né? <risos> essa é legal. Onde entram as nuances de confusão dessas revelações? Insama poderia ser a rainha Lili? Ela nunca retornou a Arabasta? Pode sim, Lily poderia ter recebido quem sabe a imortalidade da cirurgia pereira E continuou a governar os dragões celestiais pelas sombras Para o mundo ela fez parecer que voltou a Arabasta para continuar o seu governo Mas na realidade ela pode ter fingido sua morte, apagado sua existência E se tornou a governante secreta do mundo O que reforça isso é que a única arma que não está no trono vazio é a arma de Arabasta. E parece que é uma dica muito grande para ignorar porque tecnicamente Lili seria a única governante sem o voto de nunca se sentar no trono. Curiosamente Insama também tem uma arma no seu quarto. Poderia ser a arma originalmente destinada ao trono vazio. A vigésima arma. Da Rainha Lily. Uma outra coisa muito legal. É que o nome Lily. E temos que esperar um pouco mais da tradução. Mas eu não acho que isso vai mudar. Mesmo com a romanização. Mas o nome Lily com Y. É Lírio em inglês. E aqui temos Lily com I. Que pode ser apenas uma escolha pessoal do autor. Mas qual a sacada disso tudo? O Salão das Flores de Moussamá. Temos Lírios aparecendo nela. Então... Emu tendo flores de Lili em seu jardim interno e havendo apenas 19 espadas na frente do trono, assim como Mu-sama usando uma espada para cortar os pôsteres e fotos de Luffy, Barba Negra e Poseidon. Além do que olhar atentamente para uma foto de Vivi, descendente de Lili. E que certamente se parece muito com ela, como podemos ver pela sua silhueta. Com certeza conecta muito Imusama como sendo Li, ou pelo menos tendo alguma conexão relacionada a ela. O que eu acho, galera, que dificulta muito Imusama ser Lili, primeira carta que o Cobra mencionou e é que foi transmitida de gerações e gerações, meio que implica, dá a impressão de que Imu não é Lili por conta de conter o D nessa carta. Faz você se perguntar se essa carta que foi passada por gerações de membros da Realeza Nefertari também foi passada para Vivi agora por seu pai. Se ele o fez, faz muito sentido que ele diga para os seus próprios guarda-costas para proteger Vivi em vez dele. Ele deve saber que seria perigoso fazer essas perguntas aos anciões e provavelmente confiou o conhecimento à próxima geração. Talvez até na esperança de que Vivi consiga se reunir com o chapéu de palha e ela possa passar esse conhecimento para eles. Mas... A parte mais gritante para mim de Lili e Emu não serem a mesma pessoa é poder né galera. Como diabos uma rainha que mesmo que tenha recebido a cirurgia perene conseguiria manter o poder por 800 anos. O papel do Gorosei fica ainda mais estranho, todos eles parecem saber a verdadeira história eles parecem inteligentes e calculistas. Mas não parecem ter nenhum objetivo. Além de manter o status quo. A Big Mom era um monstro total. E foi derrotada. Acontece. Eu sempre vi Imusama como algo mais antigo. Primordial e poderoso. Com o poder quem sabe de controlar o mar. Ou sendo a própria mãe natureza. Então eu não consigo ver como Lily. Uma rainha entre aspas comum. Manteria o governo funcionando assim por 800 anos. Lily não é algo ancestral. Porque inclusive temos nomes de Arabasta que remontam a 5 mil anos atrás Robin o cita quando lê os poneglyphes de Arabasta Kahira conquistou Arabasta há mais de 4 mil anos atrás 260 anos depois temos a dinastia Biten de Taimar surgindo com seu governo E também temos o herói de Oteia, Mamudi nascendo Então nenhuma menção a Lili é feita nessas pedras Então eu vejo um problema narrativo de como tornar Lili Alguém tão poderosa para ficar por 800 anos no governo mundial mantendo esse status quo. Por que o Gorosei seguiriam alguém como o Musama em vez de conspirar? Contra ele, o que faz em ficar acima do Gorosei? Eles são mantidos como reféns? É medo? Convicção? Percebam onde eu quero chegar aqui? Mas o que eu acho que pode ter acontecido é que a família Nefertari provavelmente foi inicialmente levada a acreditar que o antigo reino não era bom. E então descobriu a verdade. A família Don Quixote permaneceu fiel à história que eles conhecem. Que era a escravidão, o controle das pessoas, mas... Lily pode ter se arrependido do que fez e talvez Vivi seja a reencarnação de Lily. Como Luffy é a The Joy Boy. Se quiser ir além, talvez Amazon Lily seja uma referência à Rainha Lily. Quem sabe o navio de retorno dessa Rainha de Arabasta não foi atacado. Ela sobreviveu e parou em uma ilha desabitada. E esta ilha veio a se tornar Amazon Lili Imu queria que Lili fosse sua rainha Mas foi negado Então ele a matou Confesso que eu acho meio cafona Esse negócio de um amor não correspondido Fazer nascer o maior vilão da série Eu acho que a Lili teve que mover Pluton de Arabasta De e pode ser a motivação Ela pode ter sido morta Por trabalhar com o clã Kozuki que está de alguma forma relacionada ao clã de Bom, ela deixou seu país Nunca mais foi vista Onde deve ter criado, quem sabe, a Amazon Lily Mulheres puras que têm a supremacia E nenhum homem é permitido Nenhum relacionamento também é permitido por elas Pode ser uma dica de que Lily fugisse naquela época Porque Imusama realmente poderia amar E ela acabou criando a Amazon Lily como uma zona segura Sem homens e com mulheres Guerreiras, ela seria então a primeira imperatriz de Amazon Lily Eu Estou realmente sentindo que Nefertari e Zunisha Poderiam ser aliados de Joy Boy Que foram enganados ou manipulados Para trair o reino antigo pelas nações aliadas Mas que se arrependeram depois disso Esse seria o crime de Zunisha inclusive É por isso que os Nefertari faziam parte dos 20 reinos E foram convidados Mas se recusaram a ir morar em Mary Joyce E abrigaram um poneglyph de Pluton E Zunisha hoje vagueia pelo mar Também temos as referências da rainha Lily ligada a Lilith, teorizada aí como sendo a primeira esposa de Adão e supostamente o demônio primordial. Lilith é citada como tendo sido banida do Jardim do Éden por não cumprir e obedecer Adão. Então isso é muito legal porque casa com as Amazonas que vemos agora. Mas também temos as árvores Adão, Eva e do conhecimento do mundo de One Piece. Lilith, a mulher que renunciou ao paraíso de One Piece. Assim como Lilith que já foi uma serpente entre uma de suas centenas de histórias. Temos Amazon Lily, uma ilha onde as cobras inclusive são adoradas. Até o nome do rei de Arabasta é Rei Cobra. Indo um pouquinho além, Dory e Brog em Little Garden chamam a Redline por um nome curioso: a serpente manchada de sangue. Percebem as nuances deixadas aqui por Etirona? <risos> Inclusive, eu comentei em um outro vídeo que eu fiz de como eu tenho esse sentimento. De Vivi ser ligada ao deus da chuva. Porque no final do arco da Abasta começou a chover. No momento em que Vivi começou a gritar para pararem a guerra. Eu não acho que realmente seja coincidência essa cena. É meio parecido inclusive com a cena de e despertando seus poderes de Poseidon. E mesmo ficando bem claro que essa cena era o um smoker utilizando o pó de chuva. O momento e o significado soam estranhos. Quem sabe Lily era quem tinha esse poder de controlar a chuva. E ela escondeu ou ajudou a esconder Pluton lá em Uana e deixou a cidade Submersa E agora Vivi talvez tenha herdado a vontade de Lili para terminar o que ficou para trás. É misterioso realmente a forma como Oda desenhou em Samá faz parecer ser uma mulher pelos contornos mais delicados da sua silhueta. E agora temos Ichiroda ensinando Keimu e Lili tem uma ligação. Mistério de Sama e sua reivindicação ao trono vazio e o desaparecimento de Lili da história... Podem estar intimamente ligados. O fascínio de Insama pelo pôster de Vivi pode ser resultado de um relacionamento com sua ancestral Nefertari Lili. Talvez o suposto ódio de Insama por Joy Boy... Fosse porque ele defendia a liberdade e acabou ganhando a admiração de pessoas como a Rainha Lily, assim como Vivi e sua admiração atual por Luffy. Independente de qual variante você acredita nesse momento, de Insamar ser Lily ou Lily ter se rebelado, uma coisa acaba certeira aqui: a espada da Rainha Lily não está no trono, dizendo que a família real Nefertari pode reivindicar o trono vazio. Por meio do sangue. E Vivi pode acabar recebendo bandeiras de morte. Quando isto vier à tona. Que capítulo hein meus amigos. Tem muita coisa para gente discutir aqui. O que, que você acha? Em pode ser a Rainha Lily? Como eu disse. Eu vejo problemas narrativos. De como tornar essa rainha tão poderosa. Ao ponto de ser o inimigo final. Manter por 800 anos. É difícil, né? O status quo, eu não consigo ver como isso funcionaria bem. Eu sempre vi em Samai realmente sendo uma entidade, sei lá, alienígena ou ancestral, ou algo ligado diretamente à criação das Akumas no Mi. Bom, sou estranho. Eu não acho que em Samai e Lili são a mesma pessoa, mas que tem uma conexão que pode ser por amor, por traição ou alguma outra coisa maior, sim, vai acabar acontecendo, e você, quais suas teorias? deixa aqui nos comentários, quero saber o que você pensa, se você gostou desse vídeo também, deixa o um like compartilha com seus amigos aí, para explodir a mente deles, meus amigos, até a próxima valeu por assistir